É a GEFIS que derruba o barraco no Santa Luzia e derrubou recentemente das pessoas que enfim não tinham condição nenhuma, sem a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social. É a GEFIS que atua para fechar estabelecimentos, especialmente dos microempreendedores, né? É a GEFIS que persegue os ambulantes. Então é essa a esse braço da GEFIS que boa parte da população conhece. É a GFIS que acaba com uma festa, é a Jefis que muitas vezes chega e é, de alguma forma constrange uma igreja por conta de alguma atividade que uma igreja está realizando. Então a Jefis tem esse braço muito duro na sociedade e é um braço que a gente tem que estar tá muito atento. O central na mudança da estrutura que está colocada aqui hoje é que a gente possa ter uma nova concepção para o funcionamento e para o trabalho da fiscalização nessa área no Distrito Federal. E essa nova concepção ela precisa priorizar as pessoas. Eu acho que isso é o fundamental. A preocupação com a sociedade, a preocupação com as políticas sociais e a preocupação com o enfrentamento à desigualdade social. E essa mudança estrutural ela pode ser vazia. Ela pode ter pouco significado se a gente não mudar a concepção e o funcionamento dessa agência. Nesses 100 dias de governo ibanês, pasmem, nada aconteceu, mas é 100 dias de governo ibanês. Então, nesses 100 dias de governo ibanês, nós vamos acompanhar o relator votando o projeto do governo, mas sabendo que esse projeto pode ser mais um vazio Projeto do governo feito de forma rápida e assodada, mas que de fato pode não ter é, encaminhamentos concretos para a população do DF.